Olá pessoal, é o Forest, sócio diretor aqui da Brasil Pices, né, da nossa indústria. E hoje, se você está nesse vídeo, você está querendo, você está na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre as vantagens e sobre o nosso compressor radial da linha Gold, né? Esse compressor que é compressor de marca própria, né? Nós somos importadores e fabricantes, então você está comprando direto da fonte. Toda a garantia, peças de reposições, dimensionamento, você pode contar com os melhores do Brasil, você pode contar com a Brasil Pieces. E vamos lá! Bem, vamos começar apresentando é, os tipos de compressores que existem né, na nossa indústria e que existem no mercado. Isso aqui é um compressor radial. Né? Por que o é um compressor radial? Você pode ver que a carcaça dele é em formato de caracol. Então, por isso que ele recebe esse nome de compressor radial, ok? Bem, o para que que a gente usa esse compressor? Né, nós vendemos esse compressor muito para indústria, é, para a indústria mesmo, né? Por exemplo, aonde é muito utilizado? Transporte de plástico, né? Quando você liga esse compressor aqui na entrada de ar, é, é utilizado para sugar o plástico, para transportar o plástico de um lugar para o outro, para transportar grãos, né? De um lugar para o outro. Você também vê muito isso aqui. É, na indústria de aspiradores industriais, né, para a resucção de, é, de gases tóxicos. Então, às vezes, você está fazendo uma solda, mexendo com um produto tóxico, tem um compressor radial desse sugando né, e mandando o ar para fora do local. E ó, nossos grandes clientes são, é, além da indústria, a parte de piscicultura e carcinicultura, que nós usamos ele já, no outro lado no, a, no lado de é, não usamos no lado de vácuo nós usamos no lado da vazão para quê para injetar oxigênio dentro da água então esse aqui é muito utilizado em lagos ornamentais para você oxigenar ou fazer aquelas hidromassagens né para ficar fazendo massagem nas pessoas é, piscinas naturais lagos ornamentais na aquicultura para oxigenação de água né para os peixes e para os camarões nós também vendemos muito para multiplicação bacteriana para o agronegócio. Né? Então, você que tem tonéis de multiplicação de bacteriana para é, fazer a, o combate de doenças a partir de um, um método biológico, então, nos tonéis de multiplicação bacteriana são usados nossos compressores da linha Gold. né E também para tratamento de efluentes. Você que tem um tratamento de efluente é, residencial, industrial, ou de bairros, né, é, grandes usinas de tratamento de efluentes, também são usados os nossos motores, os motores da linha Gold e da Brasil Pieces. Bem, dito isso, é, Rafael, qual que é a melhor opção? Não existe melhor opção, existe a opção que melhor se enquadra na sua necessidade. Pode ligar pra gente, conte com a gente para fazer esse dimensionamento para você, tá? Bem, esse aqui é um compressor que nós chamamos de compressor radial simples estágio, tá? Por quê? ele só tem um caracol então ele só tem uma hélice esse aqui ele é muito utilizado é, para grandes volumes certo e baixa pressão então ele, ele é ele suga muito volume de ar e ele empurra muito volume de ar só que ele é, suga e empurra com pouca pressão então a pressão de sucção é baixa então ele tem uma pressão baixa e um baita volume né quando a gente já trabalha com os compressores radiais duplo estágio né? É... por que, é que ele se recebe esse nome duplo estágio? Porque ele tem dois caracóis, então tem duas hélices dentro dele, aqui são duas hélices né? tanto que o sistema de resfriamento dele, você vê que é diferente, esse aqui é uma chapa única é, é rasurada aqui já, tem uma, já temos uma chapa dupla, né? então esse motor ele esquenta mais é, consequentemente ele tem uma Baita pressão a mais, para você ter noção, esse motor aqui ele é um motor 3,42 cavalos, ele joga a 2,70 metros o ar para baixo, então a gente chama isso de é, altura nanométrica, então ele a 2,70 metros de cima para baixo, ele consegue empurrar o ar a 2,70 metros no máximo de profundidade, para você ter noção, esse motor aqui ele tem 2,05 cavalos, então ele tem, mais, ele tem mais de menos cavalo reduzido em sua potência, certo? E ele joga 4 metros de profundidade. Então você vê que é um motor que consome menos energia, um motor de 2 cavalos apenas, apenas, e só por causa do modelo de hélice dele, ele consegue jogar a quase que o dobro de profundidade a mais que um motor simples estágio. Certo? Então, assim, é... nem sempre um motor com mais cavalagem é o melhor motor, tá? É... Então pense nisso, dependendo da sua necessidade. Ah, Rafael, quero jogar 4 metros de profundidade. Já teria que, se fosse um simples estágio, teria que ser um motor mais ou menos de uns 8 a 11 cavalos, tá? Aí, pô, meu, se é, se é um concorrente, uma empresa que não entende bem, a gente tem muita empresa que tem pouquíssimo conhecimento técnico, vendendo os motores ela já te passa um motor de 11 cavalos você compra aí você gasta 11 cavalos de energia né vamos supor hoje você está pagando mais ou menos hoje 2022 por causa da crise elétrica 140 reais a cada meio cavalo de consumo então 140 vezes deixa eu ver 11 dividido por 0,6 18 vezes 140 você vai estar com uma conta de luz por mês. Vamos supor, num motor de 11 cavalos, você teria uma conta de luz mais ou menos de R$ 2.500 mensais. Aí você vem na Brasil Pieces, conversa com os nossos engenheiros, todos os nossos vendedores são engenheiros, tá? Na verdade, mais de 50% deles, nós temos alguns que têm um atendimento menos técnico, mas sempre contando com um engenheiro dando suporte. É, bem, aí a gente vai, você bate um papo com eles e compra um motor com a gente de 2 cavalos. Né? Então você vai lá, você passa de uma conta de luz de reais para uma conta de luz de 466 reais Então às vezes você economizou, não sei, é, hipoteticamente, né? o é, um motor desse vai ser mais barato, mas muitas vezes é, os nossos clientes compram um motor mais barato, que gasta mais energia e, essa, e no, na economia do motor que ele comprasse com a gente, se pagaria em dois, três, quatro meses esse motor, né? Nesse caso a gente teria uma economia gigantesca aí, de praticamente R$ 2.000 por mês Só em você escolher um equipamento adequado para você tá? Então fica ligado, conte com a gente para te orientar Beleza, o que, que é importantíssimo você saber na hora de escolher e as vantagens dos nossos motores Nossos motores eles são é, injetados, tá importados e injetados então, o, qual que é a vantagem de... Ah, Rafael, qual que é a vantagem de um motor injetado? Todos os motores injetados, todas as peças são padrão. Então, se eu tiro um parafuso de um motor 1342 é, e coloco no outro motor 1342, ele encaixa perfeitamente. Algumas empresas brasileiras, não assim, algumas muitas empresas brasileiras, não trabalham com materiais injetados. O que, que isso quer dizer? Que se você tirar um parafuso de um motor no outro ele não encaixa. É como se cada motor fosse único e específico, porque eles eles derramam o líquido é, dentro de um molde e esse molde ele vai desgastando com o tempo e isso aí interfere muito no padrão de qualidade do motor. Preste atenção então. É, os nossos enrolamentos são todos em cobre, isso é muito importante, principalmente com a alta do dólar, né? Agora com a guerra na Rússia isso já está revertendo, mas algumas empresas estavam trazendo motores enrolados em alumínio. Tome muito cuidado, motor em alumínio tem a qualidade bastante reduzida, tá? Fica de olho nisso aí também. Bem, outra grandíssima vantagem, todas as garantias são com a gente, peças de reposição com a gente e, por exemplo, ah Rafael, esse motor é importado, eu tenho um pouco de medo de faltar peça. É, todas as peças de manutenção dele são facilmente encontradas em lojas brasileiras. Por quê? As hélices de resfriamento, né? É, se você chegar aqui mais perto, tem uma hélice aqui dentro. Ó. Hélices de resfriamento podem ser compradas. A gente traz ele no padrão brasileiro, então pode ser encontrada em praticamente qualquer loja, até de interior, assim, não precisa ser necessariamente na capital, ok? Bem. O enrolamento do motor, ah, Rafael, queimou o motor. Que que eu faço? Você leva em qualquer eletricista, ele consegue fazer o um enrolamento dele, é super simples. Principalmente é, ah, só pede para a pessoa bater foto antes e depois. É uma dica, eu já tive casos de clientes no no Maranhão, por exemplo, que o, o queimou o motor do cliente, o técnico desenrolou ele e enrolou ele errado, né? Eu acho que ele não bateu foto nem nada antes, mas via de regra é, o enrolamento dele é super simples de ser feito Pode ser feito em qualquer é, enrolador de motor Tá bom? E o que mais que geralmente precisa de manutenção né? A hélice traseira a cada 5 anos é bom você trocar Certo? O um motor se ele queimar por, Se vier a queimar algum dia Vale a pena você enrolar ele em qualquer local Você não perde o motor Bobinas também Aqui no Brasil é, são as mesmas bobinas que a gente traz Ok? Ok? E o importante também é o rolamento. O rolamento é, é o que vai fazer o motor girar, né? É a pecinha que faz o motor girar sem muita, é, sem muita resistência mecânica. Então, os rolamentos também, em qualquer lojinha, fundo de quintal, você encontra os rolamentos é, no modelo brasileiro que a gente pede para o pessoal mandar no modelo padrão brasileiro. Beleza? Importante sim também, nossos motores já vêm com pré-filtro. Né, na entrada, então isso é muito importante, porque Algumas empresas não vendem filtro, tá? os nossos motores geralmente eles sempre vão com filtro, ou sempre um vendedor vai te oferecer um filtro de ar, né? então, mas tem empresas que não vendem com filtro e ainda não tem a telinha de proteção, aí o que, que isso ocasiona? Já tive casos de entrar rato, né? então, às vezes tem... Antes da gente ser importador, a gente era revendedor, tá gente? Então, quando a gente era revendedor, a empresa que a gente revendia não tinha telinha. Então, já teve caso de passar um ratinho, sugar, ele parar aqui dentro do motor, queimar o motor, trava tudo, é, mói o motor inteiro. Né? É, então, assim, é muito importante a telinha, certo? E nós temos motores, é, dois modelos, modelos. Modelos linha Silver, 110-220, modelos linha Gold, 220, modelos linha Gold trifásico, né? também, perdão, não estou com nenhum motor trifásico aqui, mas nós temos os motores em trifásico também, é. e dito isso, cara, o mais importante é qualidade. saiba que você está comprando algo de muitíssima qualidade, injetado com garantia, um puta suporte técnico, tá bom? e um bom dimensionamento. é assim, eu sempre falo que vocês têm que diferenciar o motor que vai ser usado é... No seu negócio né? Nem sempre o mais forte É o melhor Diferente, por exemplo ah, É a mesma coisa que você for fazer um Uber com uma Mercedes Não, não compensa, cara Gasta puta motor é Muito gasto Ou você ir fazer um Uber com cara, um caminhão Entendeu? Então assim O melhor motor não existe O melhor modelo, vamos dizer assim Existe um modelo que melhor se enquadra No seu tipo de negócio Ok? Bem, então vamos testar só para vocês terem noção também. Prestem sempre atenção é, nos, nos, é, nos dados técnicos do motor. Por exemplo, eu tive um cliente ontem que ligou para a gente, um concorrente ofereceu um motor é, 0,38 cavalos, dizendo que ele jogava 2 mil litros de ar por minuto. O nosso motor que joga 2 mil litros de ar por minuto, ele, joga, ele consome é, 0,6 cavalos. A gente fez um levantamento, entrou no site da pessoa, viu que na verdade o motor que ele estava oferecendo era um motor que jogava 1.42. Então, o que, que isso quer dizer? É, o motor vocês têm que olhar basicamente três coisas, né? Você tem que olhar é, altura nanométrica, que é a profundidade que ele injeta. Por exemplo, num projeto de tratamento de esgoto, você tem que injetar lá quase que no fundo do tanque. Então se você compra o, motor, o seu fundo do seu tanque, tem um metro e meio, e você compra o um motor com é, um metro de altura nanométrica, esse, você vai colocar o motor e ele não vai jogar o ar lá embaixo. Perdeu o dinheiro. Ou, se ele chegar a jogar o ar lá embaixo, ele vai trabalhar forçado, vai trabalhar forçando, e a curto prazo ele vai queimar. Tá? Preste atenção nisso. Segunda coisa. Ah, só para comparar. Ó. Esse meu motor aqui, ó ele joga... É 2,70 de profundidade E consome 3,42 cavalos Esse meu motor aqui pequenininho Ele consome 0,6 cavalos E joga A 1,40m Então esse aqui joga o dobro de profundidade 2,70 Joga o dobro de profundidade né, Do que esse pequenininho Só que consome seis vezes mais energia do que o nosso miudinho aqui. Então, muitas vezes, o... vale a pena você... Em alguns projetos é possível você subir um pouco mais a coluna de ar, né? Que você vai sugar ou o material que você quer succionar e usar um motor menor. Você pode chegar a economizar cinco vezes, seis vezes mais energia. Beleza. Outra coisa que você tem que olhar é a potência do motor. Rafael, potência quer dizer força? não gente, potência quer dizer consumo energético muitas vezes você tem um motor muito potente em energia né? você tem altas cavalagens com baixo desempenho certo? aí entra o X da questão, o que é desempenho Rafael? é a relação entre altura nanométrica e volume de ar então vamos supor esse meu motor ele joga 5.200 litros de ar por minuto 5.2 então gente o que, que acontece? É, esse motor aqui, ele joga 5.2 mil litros de ar por minuto, certo? E consome, é, consome 3,42 de energia em cavalagem. Né? Esse pequenininho aqui, que é o motor que mais sai na nossa empresa basicamente, ele joga 2 mil litros de ar por minuto e consome 0,6 cavalo. Então ele joga é, quase um terço a menos... Só que ele economiza seis vezes de energia. Então, às vezes compensa você colocar dois ou três motores desse ao invés de um desse, né? É, aí você tem que fazer os cálculos, prestar atenção no que estão te oferecendo, liga para a nossa empresa e fala, Rafa, o que, que você acha? Você tem uma opção melhor? Uma opção mais econômica? Porque, por exemplo, é... eu vou precisar 5.8. 25 2 por dois. Ó, dois motores daquele dois motores e meio vamos colocar três motores então se eu pegar três motores daquele eu vou consumir 1.8 cavalos certo eu ainda vou consumir metade da energia jogando 6 mil litros de ar eu vou jogar mais ar com três motores pequenos e consumir metade da energia do que usando um grande então muitas vezes o vendedor que quer te vender, ele fala, olha, é mais barato você pegar um grandão. Aí você pega um grande. Certo? Aí você vai lá, ó, 140 vezes 3. Aí, aí, aí sai, cara, vamos falar, dois mil reais mais barato você comprar um motor grande do que três pequenos. Aí a gente da Brasil Pissos vai falar o contrário. Vai falar, meu, compra três pequenos. Por quê? Você vai ter backup, você vai ter um motor reserva, você... É, vai gastar menos energia, você vai gastar 420 reais por mês a menos de energia. Então se você pegar R$ mil reais dividido por 420, cara, em 4 meses está pago a diferença. 4 ou 5 meses você já pagou a diferença, tem três motores em vez de um, entendeu? Só que muitas empresas não fazem esse cálculo para você, que é te vender o que é mais fácil para o vendedor te oferecer, te oferece o que é mais fácil para ele te vender, que é o mais barato sempre, certo? E... Aí você acaba inviabilizando a sua operação, inviabilizando a sua indústria, inviabilizando a sua produção de peixe, inviabilizando a sua usina de tratamento de efluentes. E só para vocês terem noção de potência desses bichões aqui trabalhando, eu vou colocar eles para rodar, para vocês escutarem o barulho também. Ó. Esse aqui é o nosso menor motor. Ó, ele é um motor que não faz muito barulho, né? E eu, coloquei, eu peguei um saquinho aqui, para vocês verem ele trabalhando. Esse é o nosso miudinho. Para você ter noção do, do nosso 1342 trabalhando. Escutem o barulho. É um motor que faz um pouquinho mais de barulho, mas mesmo assim ele não é muito barulhento. Bem, eu acho que é isso aí. É, eu, ser, eu queria explicar tecnicamente né, a diferença de motores, porque é uma coisa muito importante... É, eu vejo muita pessoa desistindo dos seus ramos de atividade por conta de má escolha nos equipamentos. Pense nisso, cara. Na hora de você comprar um equipamento, ele vai ser seu pelo resto da vida. influencia muito na sua viabilidade e muito na sua qualidade de vida, sua qualidade empresarial, tá bom? Então, trabalhe com quem realmente entende, trabalhe com quem possui produtos e projetos espalhados pelo mundo inteiro, trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pisces e nos siga nas nossas redes sociais. E nosso número está por aqui, em algum lugar, aqui embaixo na descrição no YouTube. E pode ficar à vontade, liga aí no 11-20-21-5593, no contato arroba .com .br, ou no nosso WhatsApp, ddd11-94704-8697. Valeu!